de Brasil e hoje forró no alma a arte de customizar a riqueza do bordado né todas as peças da, da Patrícia são tem essa excelência né aí com um toquinho nosso de... A Festa da Batata no Engenho Central em Piracicaba me uma que vem me Encontro na Estação A arte de modificar, criar, elaborar peças, geralmente usada para eventos. E o Ojo Brasil esteve visitando um ateliê onde nós conhecemos um pouco desse trabalho. Vamos lá? E dando a opção dela conseguir usar com outro tipo de peça e não só como um vestido. Então agora ela consegue usar com outra blusa, usar o top de outras formas. E assim é uma customização, é né? Você alterar a peça e conseguir usar de outras formas. Correto, fazer é aquela transformação de uma peça que eu tinha, uma peça mais antiga, Isso, ou uma peça que eu já usei. Já usou e agora quer mudar, transformar, usar de outro jeito. Então a gente faz essas alterações. Esse também era um vestido, né, aí transformamos aí na customização sendo um top e uma saia. Individualizou a peça, deu mais opções de uso, porque tanto ela pode usar a saia com o outro top e o top com outra saia, com a pantalona, de uma forma mais casual, de uma forma mais clássica, isso é customização. Gilberto, então a arte de customizar, transformar, é, de que maneira que é vista no mundo hoje? Olha, é, ainda é um conceito é, um pouco atrasado, digamos, né? porque a, a, as pessoas ainda pensam muito no consumismo, em adquirir peças novas, novas e novas. Né? Hoje, no mundo da moda, para quem realmente está preocupado, com a ecologia, com a novidade, com o conservar né, uma peça, ele traz a customização, tá? Porque aí é possível você reaproveitar, né, manter o ecologicamente correto, né, sem consumir tanto, sem danificar tanto com a natureza, né, e dando vida aí a, a peças que... Tem muitas peças que são relíquias, né? É, e então, outras ficam perdidas é. no guarda-roupa, né? Uhum. Ah, então isso, para nós, né, do, do mundo da moda, nós que temos o, o ateliê com essa mentalidade, é muito importante. Né? E o, o, a alegria de você ver a pessoa reutilizando alguma coisa que já foi né, legal lá no passado e trazendo, dando vida nova, né? Isso é... Perfeito. fantástico, perfeito. A tradicional Festa da Batata, no Engenho Central em Piracicaba, reuniu muitas pessoas. E nós, do AUG Brasil, também estivemos lá. Quem tem forró na alma e gosta de dançar, esteve na casa noturna Alma, em Campinas, onde traz as melhores bandas. <susurra> onde reuniu muitas pessoas food trucks, carros antigos e muito mais vejam as imagens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 e diversificada, com sobremesas surpreendentes, chega ao Tivoli Shopping. Isso mesmo, inaugurou a The Waffle Kings. auge Brasil fica por aqui. Espero você semana que vem.